Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, vocês lembram dessa furadeira Que eu comprei aqui pra casa Eu cheguei a fazer um vídeo dela Se já lembra, Deixa nos comentários Pois é galera, o que aconteceu? É, a bateria dela deu pau Já tentei carregar, não recarrega E ela não está mais prestando, não está mais funcionando Eu não sei se está na garantia essa... Furadeira não tem um ano, mas eu acho que a bateria não, a, a garantia não cobre. E para não comprar outra e acontecer de estragar e ficar comprando estragando, que a bateria é cara, eu vou adaptar essa furadeira é a bateria, para a furadeira de cabo. Lembrando que ela é, 12, é, que ela é 21 volts. Então eu vou aproveitar que eu tenho este aparelhinho aqui. isso aqui, galera, ele é um carregador e ele tem uma... E ele tem umas voltagens aqui, ó que ele vai do 12 ao 28 volts Então eu posso usar ele em qualquer aparelho que vai de 12 até 28 volts Vai dar certinho, que a nossa furadeira aqui é 21 E eu vou mostrar para vocês adaptando Nunca fiz isso, é a primeira vez E eu não vou estragar a parte da bateria oh, Desculpa, eu não vou estragar a parte da furadeira eu Não vou mexer nela, ela vai ficar do mesmo jeitinho aqui o que eu vou mexer é na bateria, já está estragada mesmo Até resolver comprar uma outra Então vamos lá, que eu vou começar a mexer Vou deixar a curadeira aqui, porque não é com ela que nós vamos mexer, tá? É só com a bateria Essa bateria, galera, ela é de lítio é, Ela tem uns parafusinhos aqui na capa eu, Por isso que eu achei interessante aqui Eu achei que vai dar certo Então eu vou desparafusar aqui Beleza, retirei aqui o quatro parafuso. Agora para abrir tem que tirar esse selo aqui. E já fizeram esse selo justamente, né? Se a pessoa mexer, para abrir tem que tirar o selo. Deixei isso aqui, já era ele não cola, ele não cola outra vez. Isso aqui é um selo de segurança. Pronto. Gente, nunca que eu pensava que era esse tipo de bateria. Inclusive, eu tenho uma até aqui em casa, já tem uma até aqui, ó, igualzinha, que esse aqui é do meu Power Bank. Nossa, então, se foi uma só que queimou eu vou ganhar uma, duas, três, quatro, cinco, eu vou ganhar quatro bateria dessa. Eu tava realmente querendo comprar, mas eu não tenho como saber. Agora, vamos retirar aqui de dentro para ver como que é o maquinário completo, né? Opa, e acabou o negócio ali. Ah, tem uma plaquinha aqui. Gente, ó. E agora O que eu estou pensando de adaptar Retirar Essa placa aqui toda Retirar esses dois ganchos aqui E soldar Inverter essa essa Parte aqui para trás Colocar essa capa aqui no fundo E para usar ela Diretamente no conector aqui ó, Do meu carregador Eu acho que vai dar certo então bora lá aí galera eu vou começar a minha adaptação aqui eu vou tirar essa placa que eu vou precisar desse pino aqui então vou usar o meu super dedo de, de fogo e vou é, desconectar ela aqui agora Beleza galera, consegui retirar a placa e a máquina aqui, depois galera eu vou testar uma por uma, mas não nesse vídeo, porque essas baterias tem muita utilidade, se foi a placa, todas elas vão estar boas, se foi alguma delas, eu vou descartar e a que tiver boa eu vou usar, vou deixar para lá, vou deixar ali no cantinho e vamos lá para a nossa adaptação. para mim agora não serve nem a bateria e nem a placa vou retirar galera falar com vocês o que aconteceu aqui é, depois que eu desconectei a bateria todinha da placa é, desconectei ela também aqui uma por uma eu fui fazer o teste eu descobri ela é circuito fechado um do circuito tinha rompido aí eu vim agora aqui né é, soldei o ponto onde que tinha rompido e coloquei e fiz o teste dos 21 volt certinho que ela tava dando 12. E agora eu coloquei aqui o carregador e tô esperando ela dar uma carguinha. E agora eu quero ver se eu vou conseguir montar ela de volta. <risos> eu que eu tirei de qualquer jeito, não reparei os polos não reparei os pontos aqui, não reparei nada que para mim eu tinha dado como perdido, esse aqui, né? Que nem eu falei com vocês no início do vídeo, mas depois que eu fui aqui mexer na nas baterias eu descobri que um circuito tinha abrido e tá aberto né gente não abrido tinha o circuito tinha aberto e era trabalhar com o circuito fechado é agora vou tentar ver se colco lugar e vou fechar já deixa like deixa comentários aí o que vocês fariam mas aparentemente tá boa eu me equivoquei ao de início né como a fura dele não funcionou. Eu coloquei, eu tô com aqui com a chave de teste, gente. Tô aqui com a chave de teste, tá vendo? É, tinha dado só 12 V, não tava pegando carga. Eu logo fiz assim, a bateria estragou, então vou adaptar aqui para colocar ela com fio. Por enquanto, eu vou tentar fechar ela novamente, né? Colocar todos os pontos fechar novamente e colocar ela na bateria. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, eu vou adaptar mesmo. Eu vi que vai dar certo adaptação. Mas se funcionar é melhor deixar original, né? Que é sem assim, fio, você consiga parafusar em qualquer lugar, em qualquer ponto aí que você quer, sem o fio estar te atrapalhando. Então, bora lá pro vídeo. Deixa eu ver o que vai dar aqui. Aí, galera, consegui colocar a plaquinha no lugar novamente, ó. E agora eu vou pegar, né? A minha solda. É... Agora que tá fácil. É só colocar aqui e soldar os pontos. Ó, só derreter aqui rapidinho. O ferro tá bem quente um dois mais um, ó, e mais outro aqui, tá de boa, pronto, soldadinho, tá bem soldado, ficou bem firme, lembra galera, a primeira vez que eu tava fazendo solda aqui no canal, que eu não tava conseguindo fazer, pois é, tanto insistir eu aprendi, Agora, beleza, agora eu vou conferir a voltagem, quanto que tá dando aqui. Deixa eu colocar o plugzinho aqui, ó, da bateria. agora são 21 volts. Aí, coloquei aqui. E olha aí, galera, veja pra vocês, olha aqui. Aí, galera, ó, 21 volts, certinho. Tá invertido por causa da câmera, mas é 21 volts, tá? Deu certinho, não precisei adaptar. Funcionou. Agora eu vou fechar ela aqui. Só que tá uma mola, né? Não sei onde que a mola caiu. E também eu não sei da onde que esse parafuso aqui também não. Tá só so... Tá sobrando. Vem aí, João. Tá sobrando, mas tá soldado, não vai soltar não. Tá bem durinho aqui. Não vai soltar. E agora deixa eu pegar o parafuso aqui, a ah a mola que caiu para mim fechar aqui, que ele tem um prendedor aqui e tá solto. Um segundo. E bora que bora, vamos ver se vai dar certo. Colocar aqui. Ó. Aí galera, consegui fechar Agora eu vou colocar os parafusos Cadê eles? Agora vou parafusar aqui E fazer aquele teste, né? para ver se realmente Ela ficou funcionando Lá na, na minha furadeira Eu achei que eu ia gastar dinheiro Por enquanto deu tudo certo e deixa aquele like e deixa aquele comentário, galera. Aqui, ó. Eu abri já para adaptar ela mesmo. Aí eu voltar aqui aquele. O lacrezinho. Ó. Pronto. A minha bateria tá aqui. E ela ainda está dando. Os 21 volts. E agora vamos ver, né? se realmente era isso ou não Vou colocar aqui eu nem, não recarreguei ainda ó encaixou a ah, galera deixa ponto muito perdinho, meu Deus, de ela... ela só tinha essa tinha aberto galera o circuito dela só não precisei adaptar o início do vídeo Aí eu comecei o vídeo falando que eu ia adaptar a bateria, mas ela está top, zona, tá boa, e eu consertei, como vocês viram aí. Só foi a soldinha que desoldou. Não sei o que aconteceu, ou deixaram cair, ou deu alguma pancadinha, ou foi a solda mal feita mesmo que a bateria aqueceu e ela soltou. Mas o importante é que tá aí, ó. Máxima potência. Fechou? Então vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Apesar que mudou totalmente aqui Que eu ia adaptar e não precisou Deixa like, deixa o um comentário Se você não for inscrito no canal Se inscreva aí, compartilha O likezão que eu peço aí para ajudar pra, Para que o YouTube possa estar divulgando meu canal mais Cada like seus conta E espero vocês no próximo vídeo Fui!